Ah, Lembre-se que eu estou publicando também no Telegram, ok? Lá no canal, no Telegram. Veja aí no link que eu tenho aí na, na bio. E vocês vão encontrar um ícone ou um link para aceder, aceder, olha só, para aceder, para aceder, aceder, acessar, para acessar, para entrar, ok? No canal do Telegram. Hoje eu estava brincando com o pessoal de corda, né? que fala assim: tipo. Vamos ver. Essa ela quer falar um pouquinho mais de português, né? Aqui, praticou muito português hoje. Falou muito português! Opa! Oi, gente! <risos> Tamo aí, cadê o mate? Cadê o mate? Sem é mate você não pode participar, não. Aqui, aqui são as 10 da noite, né? Dá pra ah, jantar e mas... não pra eu tomar mate. Não, se eu tomar mate essa hora, você vai dormir assim, né? Com... <risos> não, não vou nada, eu tô muito acostumada a tomar mate, então. Não, não vou nada. Quando Sério? eu tomo mate, eu fico, assim, ó, ó, ó, fico tremendo assim quando eu tomo mate. Sério? Não, não é o que aconteceu comigo. Eu tomo mate o tempo todo. Quando eu pego um trabalho novo, a primeira pergunta é se eu posso tomar mate. Não, o salário, não. Se eu posso tomar mate. É a primeira ah. pergunta. Sério. O eu pessoal eu eu perguntava, né? É, é... O que é isso? Como é que funciona esse negócio do mate aí? O que é mate? Aí eu falei, Ei, rapaz, já não, já não dá pra entrar na reunião, né? Que só entra com o mate, né? Tipo, essa que a gente tá fazendo é só, é só com o mate, porque a atividade é essa, a dinâmica é essa, todo mundo tomar mate. A gente pode fazer também, depois todo mundo tomando café, depois todo mundo tomando uma cerveja, ou o que a gente falou do outro, né? Você não vai tipo, com vodka, com bebida... Todo mundo só Nossa! Ninguém Mas o mate é muito legal. O mate tem outro significado, né? Eu sou é do mate. É verdade. É verdade. É, tipo, no Brasil a gente não tem algo assim tão, tão duradouro. Entendeu? que O mate dura muito nas conversas. Você passa horas fazendo isso. Você não passa horas tomando café. Você toma um cafezinho e tchau. É, é, não, tem, não. Tem, até, tem, tem até outra coisa. Tipo, aí na Argentina vocês falam muito que se alguém te convidar para tomar um mate... Tipo, se eu, se eu chamar uma menina para tomar um mate comigo assim, é tipo, oh, ou seja, é um convite considerável, né? Tipo, dá, ou seja, é para estender conversa, não é tipo um café, que é rápido, é tipo, muito Não, não, o café não, não é rápido, não. É verdade. É, o, o mate dá para compartilhar a vida, né? Compartilhar histórias, compartilhar coisas, e o um momento. Dá para, é com o tempo, né? O café. Isso é certo. É, é verdade. E, Mariela. Você já esteve no Brasil? Estou perguntando esteve... A gente conversou hoje, eu já sei várias coisas Mas tem muita gente que não sabe, né? Mas... Oi, gente! <risos> é, eu já estive, sim A primeira vez eu fui em, em 2013 para a JMJ A Jornada Mundial da Juventude hum. Pensando mundo que todo mundo ia é, compreender tudo que eles falaram é, A JMJ foi em Rio de Janeiro e uhum. o carioca tem um jeito bem esquisito de falar, então não dava para compreender nada, nada, ah. quase nada um, Então eu fiz alguns amigos lá e já se tornou uma necessidade de estudar e, o português para me comunicar com eles uhum. Então eu me apaixonei pela língua também e então eu estudei, eu até fiz o Seupe Brás, que é onde eu conheci a Carol, que tá aí Oi, Carol. <risos> Ah, Carol, Carol, Carol, do Cumano, Carol. Ah, querida Mendonça. de Mendonça também. Tá, ela está conectada aí? Sim, sí, ela está, sim. Sí. Bacana. Bom saber fala, que vocês. Carol. Fala, menina, fala aí. Fala, fala, Carol. Bom saber que vocês puderam participar hoje do Tomemos mate Online. Porque você não Foi tinha muito... participado. Foi muito legal. Eu, eu quero falar para as pessoas que não se. Que não se animam a fazer isso, que façam Porque não tem que ter vergonha, não tem que ter medo de errar Eu erro uhum. o tempo todo, mas acho que outro jeito de aprender também Então você errando, pode aprender Então não tem que ter... Aí tá, Caro <risos> oi, ah, tá Ela é. fala muito bem, oi amiga vai, vai. fala muito bem, só ela que ela tem vergonha fala... Ela também fala muito bem Ah, <risos> ela... Ela... Ela só... Caro? Ela tá na torcida aí, ela tá falando aí ah, É, fala... sim, é. É, é a minha amiga, é. É amiga Ela né? é minha amiga é. Ela fala que eu falo muito bem é. Obrigada, Carol, é minha amiga Bacana, bacana E, Mariela, deixa eu te perguntar uma coisa No tempo que você tava no Brasil, você aprendeu alguma coisa que te chamou muita atenção Em termos de expressão? Tipo, alguma coisa que até hoje você se impactou com isso? Hum... De alguma expressão, agora não lembro. Hum. Curiosidade da cultura também, que você acha que o pessoal deveria saber antes de chegar no Brasil? Ah, não, para mim chamou muito a minha atenção que eles comem muito, muito o tempo todo. São as 5: vamos comer, às 7: vamos comer, às 8: vamos comer. Não tem mate como vocês. Você passa o um dia tomando mate, mata, você engana a fome, né? A gente não toma. Né? Ou seja, não, não toma. Toma mais. Come, come, come o tempo todo. Isso chamou a minha atenção. Sim, uhum. é isso. Mas agora os meus amigos de lá tomam mate. Ah, você, você agora, passou para as pessoas a, a mania. Ah, por supuesto. <risos> por supuesto, mas é claro. Ok, Mariela, <risos> o que foi que você. Eu tô aqui com a lista da atividade de hoje que a gente fez na tá. no Tomemos Mateo Online. Eu vou perguntar a palavra, a expressão, para você explicar o pessoal aqui, ok? Que você trouxe, e depois eu vou perguntar outra que a gente viu na aula. Ah, foi, caraca! Que... Eu não estudei professor! Nossa! <risos> tá, tá fresco, hoje à tarde, ok? Eu vou, eu vou perguntar alguma fácil, mas comece com a sua, que você trouxe para. Eu, eu, eu posso desligar, não é? Posso desligar? Não, pode escapar não, aqui né, Não pode escapar, não. <risos> e, então eu vou falar da minha frase Eu eu falei para as pessoas O que é ficar de vela uhum. A minha atenção Porque eu escutei uma numa música de Luan Santana Ficar de vela Então uma expressão de Quando você está com, com Algum grupo de amigos Ou casais é, é, Namorando, por sempre, Você fica sozinho uhum. tá? Ficando de vela Eu falei você que já muito, o tempo todo é, é a minha expressão, ficar de vela, sou eu. que, <risos> o que Em espanhol seria, vocês falam de. Violita. Violinista. Violinista, né? Tipo, vocês são... é número ímpar, né? Ah, isso. Todos os meus amigos namorando, com filhos, e eu ficando de vela, sempre. Mas você pode falar ficar de vela ou segurar a vela também. Você pode estar segurando a vela. Ah, tá, então, também. Então, está tá, lá o que? Você fica segurando a vela, ok? É. É assim. <risos> aí tá falando okay. Stephanie, que é de, de Luan Santana, é uma música de Luan Santana. Eu, você e ah. o Mariela, então fala aí, fica de velho. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui alguma coisa que a gente viu, tem tanta coisa aqui. Ah, ah, ah, ah, ah. Nossa, tô, agora tô com medo. Ok, você lembra do que é, como é que aquele instrumento que tipo abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Ah, Mas... Ah, mas você, tá olhando, né? eu... Eu... Eu... você tá olhando, né? Você tá colando, né? Colando, ah, tô então, vai... sim, tô sim. Ah, sanfona, tá de... sanfona. Pau, né? colando. <risos> sanfona é. A minha memória já não é tão boa. Então, aí a gente falou sobre um, o efeito, um efeito sanfona. Sim. Tô falando você de dieta... Vida. Nesse caso é quando você engorda e emagrece, engorda uhum. e emagrece, engorda e emagrece Ah, você tá aí, tipo, efeito é feito safona, né? É feito e, foda. e lembra... Lembra, deixa eu ver aqui... Exame! Hã? Ah? É um exame! Não, não, não, não é um exame aqui, não, não é exame, não Não é um exame, não, tô vendo aqui Aquele... <risos> Aquela coisinha que você senta aqui, outro senta aqui, faz assim, faz assim. Ah, eu também. É, tá ah, bem. eu também, porque você falou a Carol. Gangorra. A Carol falou isso. É, gangorra, gangorra. Essa aí mesmo. Eu não, também não. É. Ok, mas tá bem, né? Tô vendo aí que você tá dedicada, tá fazendo anotações, revisando conteúdo também, é muito importante. Eu sempre falo para vocês que não é somente você conhecer uma palavra, você tem que aprender as palavras, tem que aprender as expressões para colocar em prática. Então o que a gente mas fez hoje... Tem que usar. Claro. Então, o mate online é uma boa oportunidade para fazer isso. Uhum. É verdade. E eu, eu, eu falo também do, do Tomemos Mate Online, porque as pessoas se soltam mais. Você vê que cada vez que o pessoal volta para a videoconferência, fala mais, se abre mais, é tipo mais, é. é Além Aí, tipo... disso, as pessoas são muito legais. É verdade, eu... é verdade. É muito... A gente tem, tem uma galera muito gente fina. Todo mundo Sim. conversa, animado, Sim. assim, tem uma boa energia. Duas horas e meia falando em português. Duas horas. Nossa. É verdade. E eu falo muito que uma hora, né? Eu sempre falo que vai ser uma hora, mas, tipo, com os estudantes também, VIP é a mesma coisa. Tipo, é uma hora. Eu coloco uma hora. O que passar é, é o plus, é o bônus. Mas é tipo, é. Como eu, eu gosto de fazer isso. Vocês gostam também? A gente fica até. Até as <risos> Até! Foi muito legal. Muito legal. Dá pra falar. Dá pra falar muito. Então, esse fim de semana, eu provavelmente, eu vou fazer outra, ok? Beleza? Domingo. Então, anota aí, mas me falaram por aí, me falaram por aí que na, na Argentina tomar mate às três da tarde não é um costume tão comum. Como que é muito cedo, é muito tarde para tomar mate. Que era melhor de tre... tipo, Na Argentina tomamos mate o tempo todo. Não é verdade? Não. Né? Sim. Só, Só uma pessoa falar. falou não. isso para mim. É na Argentina Argentina, é, A gente. Zune não. Zuni, não, não. amanhã não vai ter Tomamos Mater, não. Amanhã eu acho que não vou fazer videoconferência, não. eu vou fazer só a live aqui com vocês. Amanhã eu vou fazer outras coisas aqui, de português também. Pra... Pra, quê? pra quê? Pra trazer mais conteúdo pra vocês, né? Porque se eu ficar fazendo videoconferência e live toda hora, não dá tempo de editar vídeo, não dá tempo Tem de trabalhar. publicar as coisas. Não dá tempo de fazer. Tem trabalho. Trabalho. Beleza? Ei, valeu, valeu, valeu, Mariela, obrigadão pela participação. Amigos que não falam português estão aí se conectando. Meu Deus. Ah, sim. Sí. Manda <risos> um abraço para eles aí. Eu um mando um saludo em espanhol. Olá, Luíssia. A, eu... a, a grande maioria da gente que está por acaba é espanhol, entende Entendem tudo. Igual, o que fala espanhol pode aprender português. O que está acá é português, que está aprendendo espanhol também a Todos estamos juntos en es... <risos> Muito bem, é verdade. <risos> Beleza, Mariela, um abração para você, obrigado por participar aqui e a gente se obrigada. vê no próximo, tomemos mate online. A próxima, a gente se vê. Beijão para todos. Beijão, valeu. Gabriela, como é que está? Bem, tudo bem, tudo bem. Oi, né? Parabéns, pela... Parabéns por aparecer por aqui. Não, obrigada, eu estou agradecida. Eu estava anotando algumas palavras... Também uhum. algumas frases que estava buscando aqui na internet. Uhum. Encontrei algumas frases que estavam muito boas. Gostei. E Quais? também estava escutando um, a expressão. Há é, uma que diz de andar de bicicleta. Essa estava muito boa. Diz, a vida é como andar de bicicleta para ter equilíbrio. Você tem que se manter em movimento. Isso está Está muito bom. Sí. E eu também estava escutando a outra menina que ela toma muito mate. <risos> mas eu não gostava de tomar mate. Eu sou uma argentina que não gostava. Eu sou muito. Eu gosto muito de, de tomar chá. Hum. O tempo todo, como se fosse água. Ou seja, como, se, como? Não. Ou seja, água. Ah, se fosse água. E, e mais quando eh, tinha muitos convidados, minhas filhas vêm para casa. A família é muito grande e para fazer uma xícara de, de chá para cada um é muito complicado. Então eu comecei a tomar chá, eh, mate e agora estou tomando mate. O tempo todo também, como, como a menina. Depois de comer, à noite, amanhã. À <risos> Você toma cedinho? É bom tomar mate de cedinho, né? Você acordar logo cedo e tomar mate. Sim, mas não, não estão funcionando não. bem. Não está me ouvindo? Então... Você está me ouvindo? Vou... Não. Deixa eu Problemas técnicos. Outro. Ok, está tá me ouvindo agora? Agora sim. Ok. Você tomo mate de manhãzinha, logo cedo? Sim, amanhã, quando eu acordo, antes de comer também, porque quando eu estou cozinhando, eu estou tomando mate. Quando vem alguma outra pessoa também, você quer mate? Então, eu compartilho mate com, com todo mundo. Mas ah. antes eu não, não tomava nada. Ah. Tomou? Na ah. pava sim é, eu é, sempre é, tenho não sei como seria o termo com uh -huh. água quente é garrafinha, a garrafa térmica né? eu tenho uma garrafinha aqui que dá para lavar na minha mochila mas ah, tipo a né? sim. Então, hoje a gente estava no no tomate online e fiquei sem água <risos> <Caramba>. <risos> de pegar água sim. e já vou tipo, pegar tem que esquentar a água tem que esperar depois tem que colocar sim. depois tal, tipo. dá um tempinho sim. né para fazer e meus amigos eh, que estão eh, em Brasil, tam, eh, no Brasil, eles também per perguntam para mim para tomar, como como eu faço para fazer o mate e tudo. <risos> ah, bacana, bacana. E, é. Sim, tá. e você, você não, não participou com a gente hoje, não foi? Não, não escutei. Você não participou com a gente hoje? É, não Não, porque... Eu sempre eh, almoçamos muito tarde e os lives que você fez é muito cedo. Eh, uhum. Às vezes eu co estou cozinhando, comemos e eh, depois de limpar a co cozinha eu acabo tipo 4 da tarde, 5 da tarde. Aí eu estou tranquila, é. depois eu, eu sim, me sinto a ver vídeos, assistir vídeos, estudar. Eu estudo todo o dia, porque quando estou cozinhando também, eu coloco o celular com um, algum vídeo, algum, eh, alguma, alguma música em português. E... Sempre contato, né? Sim. Sí, eu eu eh, falo muito devagar, porque quando eu estou falando com meus amigos do Brasil, eu falo em... Espanhol. Não sei porquê. <risos> não sei. Eu começo a falar português e depois eu mudo para o espanhol porque eu quero contar uma coisa muito rápido muito inglês. Sim. Então, fico nervosa e mudo. E é fa... eu estava... Sim. Pode falar. Eu estava escutando outra menina que ela disse que não tem com quem falar português. E eu uso vários aplicativos que eu tenho muitos contatos, muitos! E eu deixei meu celular para... Eh, em algumas... Eh, em alguns links para que as pessoas consigam eh, meu número para poder... Uh -huh. eh, ter uma conversa. conversa e, sim. E eu consegui muitas pessoas para lá e comecei a escolher. Algumas sim, outras não. Mas assim. A verdade é que os brasileiros são muito simpáticos, eles sempre querem estar falando o tempo todo. E você sabe que eu também. Esse, isso é bom, o cara sente assim, tipo, os brasileiros são muito simpáticos, sempre querem falar o tempo todo. Porque... Sim. Mãe, eu falo muito ruim. Muito ruim, muito, meu amigo. Sim, mano. Sim, eu começo falando português, mas depois mudo. Isso está muito ruim. Uhum. Eu tenho que continuar, continuar. E uhum. eu tenho outro amigo que também sempre está dando-me... Eu acho que seria assim. Dando-me um puxão de orelha, porque eu sempre mudo. muito hum, muito que por é espre... espanhol, você tem que é aí, português. De Ele... ah, um puxão, puxão de né? orelha. Ah, reclamando. Levar uma reclamação, levar um esporro, né? Você está mudando de idioma aí. E como é sim. que você tem, tem visto o seu, o seu progresso assim, Gabriela, com com o português? Como? Você está vendo que tá, o seu progresso com português? Como é que você está vendo ultimamente? Você está aumentando? Você está aprendendo mais? Está sentindo que? Sim, eu, sim eu, eu, eu, eu, eu, sinto que quando eu leio, leio, sim, hum? eu Consigo ler todos, os artigos, eh, os livros, eu consigo ler todo, entender bem, mais quando uhum. eu falo, eu tenho um pouco de problemas, mas quando eu sei que eh, consigo entender bem. E uhum. também, eh, o que é mais difícil para mim é usar las, as expressões, porque você tem... Em seu curso, muitas expressões, mas quando eu quero usar para falar, não é não é tão fácil. Uhum. É porque no momento eu não me lembro alguma expressão, então eu uso para dizer talvez uma frase, eu uso como 50 palavras uhum. para dizer uma coisa, uhum. que talvez com uma expressão é muito Resolve. mais fácil. Sim. Então, aprender então, então, expressão... Gabriela, a expressão é o nível mais alto do, do idioma. Entendeu? Você aprendeu. Primeiro você sim. aprender a expressão, depois você vê a expressão, depois você tem que entender o que significa. Ok, entendeu? Agora eu tenho que saber como usar a expressão. Como é. funcionar? Ah, eu posso usar a expressão aqui? Cara, não, não, nesse caso não pode, não. Ou seja, não soa bem. A gente não fala para isso, fala pra outra coisa. Sim. Através assim, da prática você... Quando. Sim. Eu, quando estou assistindo um vídeo, eu entendo essas frases, porque eu vi em seus vídeos que você tem uhum. muito dessas frases, eu consigo entender mais, quando eu quero falar, não. Eu acho que, oh. como você disse, é um nível um nível mais alto. Eu estou vendo todo um mundo falando mais, aqui. Mais fica... prática também. Estou vendo como? os comentários das pessoas aqui que você fala muito bem, que tem muito vocabulário, que está indo muito bem, que está impressionado com seu seu português. Foi aquela coisa que a gente conversou quando você tava na, na videoconferência. Ah, a gente tava na VIP, não foi? Eu misturei muita coisa. Foi muito oportuno. Muito Mas momento, amigo. Quando você chegou na videoconferência, você tava mais quieto. E depois a gente começou a conversar. Eu falei com você, né? De um apoio ali. Depois você começou a soltar mais. tá? A gente terminou a videoconferência e você tava conversando com todo mundo. E lembre, não esqueça Sim. do que eu falei com você. Tem muita gente, sim, sim, sim. eu recebo e-mail de pessoas que falam Ah, eu ainda não falo bem, eu, então não confirmei minha presença sim, Eu sei, eu sei Entendeu? E eu falei pra você, você tá aqui Então se você tá aqui, é porque você tá destinado sim, sim. a aprender então Você quer aprender sim, sim. E, e olha sim, sim. só, você tá, você tá aqui falando com a gente ao vivo Entendeu? Então como é que você vai dizer que você tem vergonha? Você não tem vergonha não. Se você não tem vergonha, sim. você não vai. Não é muito fácil Falar à frente é uma... Câmara, é, um, é um, difícil para mim, mas eu estou tentando porque eu quero é, é, aprender, eu quero falar bem, eu quero que, uhum. que outras pessoas também, é, eu possa comuni me comunicar com elas também, então por isso é que eu estou me forçando. eu estou, assim, muito calor, <risos> a buscar, assim, <risos> vermelha. Não. Muito, não, a esta hora, me põe caliente, <risos> muito, obrigado. Muito, Mas... muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu fiquei surpreso. Caramba, nossa, que bom! Eu falei, eu vou trazer Gabriela aqui, porque nossa, muito de se admirar, porque eu falo isso, porque a gente conversou anteriormente. Você me contou, ah, que estou tô aprendendo, estou vendo, assim, às vezes eu não falo muito. A gente conversou e eu estou vendo que você está tomando as atitudes para uhum. que isso. Faça que você aumenta, aumente seu nível. Eu não estou vendo você indo para trás. Eu não estou vendo você recuando. Eu não estou vendo você evitando ser expor com o idioma. Eu estou vendo totalmente o contrário. Entendeu? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu estou muito agradecida com você. Porque eu aprendi muitas coisas, coisas com seus vídeos. Seu curso é muito legal. Eu acho Bacana. que é o melhor curso. Embalgo. Sim, ensina muita coisa, muita coisa do dia a dia eu acho que isso é muito importante também. Isso eu gostei uhum. muito. Muito, muito é, obrigado. De nada. Esse, eu acho que sábado a gente vai ter uma, uma videoconferência VIP, OK? Para você ficar de olho aí não Eu não vou fazer no dia de semana, vou deixar pro fim de semana, fazer, mas eu vou fazer sábado vou fazer VIP com vocês, né, que do curso, curso é. completo português, e domingo faço tomemos mate online, que aí é aberto para as pessoas que tomam mate. Legal. Muito obrigado Beleza. por, por convite. Muito de nada. Bom. Prazer meu. E você, ok? Pode ter certeza que é fonte de motivação para muita gente que está aqui também. Obrigada. Vale. Até mais. Ah. Beleza, galera. É isso aí. Olha só a atitude de Gabriela de se admirar. Eu falo assim porque eu conversei com ela quando ela estava na videoconferência e ela estava assim, tipo, insegura ainda para falar e eu conversei com ela, dei uns toques. Eu falei, caramba, reconheça que você tem atitude Só em estar aqui você já tem atitude Porque eu recebo e-mail de pessoas falando que não confirmaram presença Porque não fala português ah, Que eu estou aprendendo ainda, eu não sei Eu tenho vergonha de falar e nem entra, nem vai E isso não acontece somente de forma digital Acontece também de forma presencial é, Carol Mendonça, Carolina de Mendonça Eu não sei se ela está ainda conectada aí Mas quando a gente fez aquele encontro em Mendonça, no bar eu recebi uma mensagem de uma menina que tinha chegado na porta. Ela chegou na porta do bar e depois foi embora para casa. Você já ela chegou lá, chegou no local para praticar português, olhou um montão de gente e se intimidou e foi para casa. Eu falo, é, é, é muito foda isso, só por quê? Porque quanto mais você quer fazer algo e você desiste de fazer isso, você começa a aceitar que você não é capaz de fazer aquilo. Não, não sou capaz, eu já tentei uma vez e não deu. Aí você vai fazer outra vez e você faz a mesma coisa. desiste. então como é que você quer ter mais confiança se tudo que você faz tá tirando a tua confiança para fazer algo? Então sempre que eu me... eu falo assim, por minha conta, né? tipo assim, talvez funcione aí com vocês também, mas para mim funciona assim, quando eu chego numa situação que eu eu quero superar isso, eu quero passar disso. Tipo, pode ser até aqui fazer uma live com vocês, pode ser até fazer uma videoconferência com várias pessoas, pode ser até ser entrevistado e eu penso, eu quero fazer mais disso. E eu chego no dia para fazer e eu não faço. Aí eu começo a acreditar que eu não sou capaz de fazer isso. Porque já aconteceu uma vez de eu querer e não fazer. Aconteceu outra vez de eu querer e não fazer. E acontece outra e outra até você aceitar completamente que você não não, não é capaz de fazer isso. entendeu E a mesma coisa acontece o contrário também. De você simplesmente querer avançar e você pensa, cara, mas se eu não fizer isso... Ou seja... É tá difícil fazer isso agora, eu tô, eu tô me sentindo assim, intimidado pra fazer isso, mas se eu não fizer isso agora, a segunda vez vai ser ainda mais difícil, entendeu? Ou seja, o fato de eu não fazer isso agora, não necessariamente vai me ajudar a fazer na, na outra vez, é pior, entendeu? Então é melhor você fazer agora logo, se essa é a sua intenção, entendeu? De avançar, basicamente, ok? É, olha aí, o cara tá falando aí, caramba, sério, nossa, é verdade, chegou no dia, chegou na hora, e puf! Boa noite! E aí, rapaz, quando ele aparecer por aqui, será que vai Tudo durar? Bem? A <risos> Nem olha. Ah, você tá travando aí outra vez. Tá difícil estar tá travando aí, mano. Tem problema com a internet. É, mas cara. aí eu não sei se o mínimo mas o Minion fica, fica bem legal. Assim ela aí fica completa. É. Beleza. Qual é o teu nome? É Lieno. É como é o teu nome? Eilerson Eilerson O nome é um pouco complicado, né? Eilerson uhum. Eilerson No espanhol Bacana. E faz tempo que vocês aprendem português? Só que aqui é, Em português é um pouco mais complicado é... Eilerson Falando assim mais ou menos Tem pessoas de um jeito e outras Que tem que falar do outro jeito uhum. É complicado mesmo Mas com o pouco tempo que eu tenho no Brasil É difícil Se adaptar a escutar algumas palavras, mas como você fala nos vídeos, né? É, ter contato com as pessoas é o que vai incrementar o nível uhum. do, do aprendizagem, né? É, é verdade, cara. É verdade. Você, você já tá no ponto com português que você tá escutando o idioma e para você já soa normal, assim? Tipo, você já não tá traduzindo, você, tipo, entra e automaticamente você já entende tudo? É, é assim. Eu nunca fiz utilidade do. Do tradutor. Nunca uhum. fiz. Eu cheguei aqui no Brasil e o contato com as pessoas, e tentando aprender, porque eu não conhecia nem uma só palavra do português. Aí eu cheguei, comecei a escutar as pessoas falar, assimilar, comecei a ver os vídeos seus, e aí foi bem legal. Ajudou muito, e aí, pouco a pouco, falando com as pessoas, sendo contato com um amigo que tinha aqui, ele fazia tradução do significado, mas não da palavra. É um contexto, e aí, okay, a É melô... Isso. Bacana. Então, pouco a pouco, eu fui incrementando um pouco e você... o vocabulário. O Brasil agora, né? Está em qual parte? Está em qual cidade do Brasil? Eu fico no Paraguapé, base, No ah. estado do Pará. Ah, ok, ok, ok. Bacana. Tá gostando daí? Está gostando das pessoas? É, Comida, é quente mesmo, mas aí... clima as comidas, é as pessoas... Compensa, compensa. É mesmo. É, exemplo, é, é, é bastante forte aqui. Eu acho que. É. Mas é... Quando eu tô numa cidade e eu entro assim, tipo, num restaurante, eu vou numa mercearia comprar fruta, eu vou em qualquer lugar e as pessoas te tratam super bem, todo mundo tem uma energia boa, sabe? Tipo, eu fui comprar banana, é e, amizade lá com o um cara que vende banana, sabe? Tipo, camaradagem, é, é muito bom, cara. É, é bom. E que tem muito pessoal de outros países, então, com o um estrangeiro. Ela sempre queria ajudar, então foi bem legal aí Mas agora, por causa do coronavírus, já o contato com a população é mais complicado Agora é difícil, todo mundo fica um pouco mais distante, os negócios fechados, é complicado é, Mas o velho. tempo que eu ficava bem aí com as pessoas, deu bem legal para aprender um pouco Mas agora uhum. eu não vou ficar aí, eu tenho que seguir incrementando, tentando aprender mais cada dia, né? Claro, claro, claro, Só que vocês têm As complexo Tem né? um idioma muito complexo Uma palavra tem muito significado Depende do contexto é que vai ter o significado Então isso foi algo difícil no começo Mas agora estou tentando aprender um pouco mais, né? Uma situação que você chegou no Brasil assim para fazer algo Chegou em restaurante, alguma loja, algum local E você quis se referia a algo, mas você não encontrava a palavra, ninguém te entendia, tipo, caramba, não vou esquecer do dia que eu cheguei, perguntando se tinha tal coisa, e todo mundo olhou pra minha cara, assim, eu não sei o que, é que você tá falando, e os caras jurando é que é a mesma coisa, não é, nada a ver. Eu, eu acho que... A ver... Quase com tudo, no, no momento que, que eu cheguei falando, ou, ou escutava uma palavra, mas eu não falava é que tá falando é tem um, uma complicação com a pronunciação é você pronunciar o coração, mas uhum. quando vou falar pau como tipo pau de queijo ou ou pau de um, um pau né do... aí é, ela não dá para entender mas agora estou praticando todos os dias tentando falar essa palavra para dar certo já quando eu falar. não tenho pressão como é que já, já. Já aprendiste a dizer pan em português ou ainda pensa que <risos> Ainda tem dificuldade Tem dias que tem dificuldades, mas tem dias que falo fluente essa palavra. Aí ainda confundo... Como é que funciona tema. isso? Depende da intenção, como funciona. é que é a coisa? É assim... <risos> <risos> Quando uma pessoa faz uma pergunta, ei, fala, fala para mim, ei, hey, fala outra palavra. Eu vou falar aí direitinho para ela e não dá ah, certo ah, Mas ah, depois falando de outra coisa ingressa essa palavra aí na conversa Aí eu falo vem E depois falando aí Ei, mas você sabe pronunciar Porque não pronunciou outro dia do não mesmo pressão, jeito É a pressão, ah, não. É a pressão. <risos> Nós recebemos pressão com isso Mas aí agora que eu te falei Que eu queria falar com você Tentando É Relativo o um pouco ao tempo que eu tenho aqui Mas aí eu tô tentando falar com todo mundo Tentando aprender cada dia O vídeo, escutando a música hum? Forró De, todo, forró. de, de e... todo um pouco Tentar aprendendo a dançar um pouco de forró De, de forró é, hum. Tem de todo Mas aí querendo aprender da gastronomia Da cultura Tudo é, é bem legal Mas só okay, que aí tem quando eu cheguei, cheguei do lado do Maranhão E lá tem um sotaque diferente, tem palavras diferentes uhum. E aí quando eu cheguei no Pará, falava algumas palavras que eu aprendi lá E aqui e já não dá certo É, é. é. é. Aí Entendi. que tá aí falando, mas é o significado é diferente, como é que é uhum. Aí foi de onde fui eu aprendendo um pouco mais do, do sotaque e das palavras no outro lado É tipo assim, a manga, né? Uhum. Manga pode ser de uma fruta, pode ser... A expressão é, que eu manga... falo tipo, muito pano para manga. Tipo, cara, isso tal, se a gente for começar a falar disso, mano, é muito pano para manga. Ou seja, é, é muito pano para manga. Seja, isso aí vai se estender muitíssimo. Né? Tipo, é uma conversa é que... É mesmo. Muito, muito pano para manga. É mesmo. Assim, quando falam também outras pessoas de Guaianha, que tem também outro sotaque bem uhum. diferente é, é, cara, falar com essas pessoas É, que tá aí falando aí, não dá para entender Mas aí depois, um pouco mais devagar Aí dá para ir entendendo ah. um pouco Mais chato, com todas as pessoas O que falam, o significado Tentando aprender, uma da gíria, né? Que a gíria é também complicada, mas... Batando. Tem muita, cara, tem muita Mas tem muita, muita, mais muita É impressionante a quantidade de gírias que tem é, é Literalmente, até uma música infinita, praticamente. Todos os dias eu escuto uma música, do digo, caramba, ah, uma gíria, uma expressão, um pausa vai colocando, tá, tá, tá, tá, é isso. É mesmo. Aí, graças por, obrigado pela oportunidade, <risos> dias que o espanhol... Mas o, o principal para mim, eu acho que foi desconectar, esquecer um pouco do, do meu idioma natal. Uhum. E aí comecei tudo A programação do meu celular foi mudando para o português Deixei de falar um pouco com as pessoas de lá E uhum. só focado em aprender. Então, eu aprender Deu foi legal Eu lembro, cara, que quando eu estava viajando pela, pela Argentina Pela América Latina em geral, mochilando eu quase não falava português E quando eu voltava a falar português, eu sentia assim, tipo oh, Falando português, que estranho, falando português Que era só espanhol, só espanhol, só espanhol Cara, Quando você fala o seu idioma nativo você Chega nesse ponto de, caramba, eu tô sentindo estranho falando em espanhol, sabe? Tipo, no seu caso E eu falando em português, tô sentindo, que estranho Faz, tipo, semanas que eu não falo com ninguém Meses, quase meio pouco, pouco, pouco, pouco. Entende? É bacana e, Mas é. eu acho que é um melo. Obrigado aí por oportunidade. De nada, cara. Que Deus te abençoe. E... Eu aí, gostaria tá de fazer mais, mais tempo aqui, okay? mas essas lives passam voando, bicho. Impressionante. É... Tipo, falta 10 minutos. É, mesmo. Tipo, daqui a pouco... É, tá daqui a... Tchau, termina. <risos> obrigado aí. Valeu, cara. Um abração, hein? É, obrigado, tchau. Valeu.